Olá amigos de novo, hoje vamos continuar a falar sobre as novas funcionalidades do Ripper 6, ok? Bora lá! Então, ontem já vimos algumas das novas funcionalidades do Ripper e hoje vamos continuar a vê-las. Uh, começamos ontem com o vídeo... Um... A falar sobre o aspecto gráfico do Reaper e hoje hum, e ontem tinha desativado o time que vem por default, mesmo para poder falar disso um bocadinho mais à parte. Uh, quando vocês abrem o Reaper pela primeira vez agora, vai ter este aspecto. Cada vez que vocês vão criar novas tracks, aliás, podemos criar aqui várias, múltiplas, vamos criar 10, um, o Reaper vai-vos aparecer com este aspecto, ok? Uh, eu já pus aqui para cima. O, o transporte mas se quiserem alterar a posição do transporte têm aqui, quando carregam o um botão direito em cima uh, dock de transport position podem deixá-lo aqui a meio podem deixá-lo no top como eu tinha e escolham qual é a posição que vos dá mais jeito ok? Uh, quando criam novas, novas tracks se repararem uh, as tracks vêm todas com falta de alguns elementos e isto é porque Existe uma configuração que vamos agora ver, que é nas opções dos Teams, é o Team Adjuster, ok? Vai-vos aparecer uma janela nova, que é um script dedicado à versão 6 do Reaper, onde podem fazer configurações de, de, vários, de vários elementos de, de vossa, do, do Reaper. Uh, temos aqui na primeira página, Track Control, Mixer Control, Custom Colors, Envelopes, um, e vamos falar um bocadinho sobre o Track Control Panel. Vou fechar aqui a Mixer. No Track Control Panel tem três layouts que vêm por default, ok? Estes três layouts permitem que vocês alterem todos estes parâmetros que aqui estão quando a mesa está visível, quando a track não está selecionada e quando a track não está uh, armada. E há outra opção ainda, que é para esconder sempre. Por exemplo, se eu esconder sempre tudo, vocês veem que vou ter apenas umas barras sem qualquer tipo de informação. Hum, provavelmente não vai dar muito jeito. Então vamos lá configurar: hum, temos aqui o Name Size, que é o, name, o nome da, da, da, da track, o Volume Size, Input Size, Meter Size e o Meter Location. Nesta nova versão, eles permitem-nos ter o meter à direita, como sempre teve, ou só à esquerda quando a track está armada ok? se a track estiver armada passa para a esquerda ou são as únicas duas opções, à, à direita ok? Um, para mim, as, fun as funções que dão mais jeito é ter um layout que tenha tudo visível ok? se quiserem esconder uh, por exemplo, as tracks que não estão um, selecionadas podemos esconder por exemplo o roteamento, os efeitos e o, o Pen width, uh, Record Mode ok quando está selecionada automaticamente essas funções vão aparecer ou seja, isto torna mais fácil um, saber qual é a track que está escolhida né? vamos ver agora aqui outra, outra secção o, o nome, por exemplo qualquer coisa e vamos aqui e vamos fazer o um, um nome o tamanho, ok? mais pequeno, maior, pronto na, na, na, nas, nas versões anteriores do Reaper isto não era possível aqui temos o tamanho do meter mais pequenino ou maior temos aqui o tamanho de, de, deste fader do volume que podemos tem, também alterar o input caso, caso tenham já, já escrito os inputs como vimos num vídeo anterior eh, e que não excedam a este também podem sempre configurar para não ocupar tanto espaço, ok? Depois, vamos aqui à a, a folder Intend. O que é que é isto? É quando vocês têm vários tracks, dentro de uma ou outra track, que é o vossa folder ou o vosso buzz, um, podem ter um, este espaçamento lateral que aqui vem, pode ser maior. Para já está num quarto, podemos pôr em várias posições e vai-vos aparecer tanto aqui, como na Mixer, ok? Mas a Mixer vai ser controlada não neste Track Control, mas sim na Mixer, aqui. Se, se virem, temos aqui o Folder Intendo, tem um valor para quando está na TCP, e temos aqui um Folder Intendo para quando está na Mixer, ok? Podemos deixar isto maior ou mais pequeno, tá? E depois tem aqui o Align Controls, que é para alinhar os controles das Tracks quando estão dentro de, um, de uma Folder. Se, se eu tiver Folder, Intend ou em in Aligned, ok? Tanto para a mixer como para a uh, track. Se repararem estes parâmetros estão todos alinhados. De uma forma visual fica melhor. Caso não estejam alinhados, uh, as folders, como estão um bocadinho mais para a esquerda, vão passar mais para a esquerda e, e, e, e as, uh, as, as, track, as child tracks, né? que é como se chama, vão estar um bocadinho mais à direita eu prefiro alinhado okay? temos aqui os vários tamanhos das tracks que aparecem na mixer posso, posso ter a minha track a 100 a 150 e a 200 isto é muito útil para monitores com alta resolução ok? percorri para nesta versão um, tem um algoritmo para fazer detecção de, de qual é, que é a resolução do vosso monitor e automaticamente vai, vai gerir isso de uma forma bem, bem melhor do que nas versões anteriores temos aqui add border Nenhum, se quiserem ter uma, uma borderzinha, podem ter à esquerda, à direita, root folders, ok? Só a pasta é que vai ter uma, um borderzinho. E temos aqui nada, ok? Temos uh, show effects inserts, vão, vão aparecer os inserts, normalmente em cima tem os inserts e baixo tem os scenes. Podem tirar essa função. Os parâmetros de, de qualquer insert podem aparecer aqui em baixo. Por exemplo, se eu tiver um EQ, se eu tiver aqui um EQ, eu posso ter automaticamente parâmetros, parâmetros list, show in track controls, qualquer coisa. Vai-vos aparecer ali os parâmetros e se quiserem ter a mesa numa, no monitor à parte, podem ter vários parâmetros de, dos plugins aqui para automaticamente conseguirem Visualizar e mexer Multiple rows Esta função era uma das coisas que mais, mais confundia As pessoas uh, anteriormente Por exemplo, se eu tiver a minha mixer Deste lado Como estão a ver as tracks aparecem todas em cima umas das outras se eu desativar esta função elas já vão aparecer todas alinhadas dantes como é que era, isto era possível fazer nas versões, até a versão 5 era no botão direito em cima da, da mesa numa zona vazia e tínhamos aqui show multiple rows neste, neste team adjuster que eles criaram fizeram automaticamente essa, essa função se repararem temos aqui em baixo um i para ser mais fácil porque antes quando tinham isto aqui selecionado, tinham que estar a expandir a, a, a mesa e torna-se difícil, e um espaço em vazio para mexer. Neste momento, eles criaram este e para fazermos esse tipo de alterações, ok? Aqui, no Custom Colors. O Custom Colors vem já com seis eh, paletes de cores que podem alterar. Ou seja, se tiverem esta janela aberta, podemos fazer uma a uma, Ok? podemos alterar as cores uma a uma ou podemos fazer uma seleção por exemplo vamos tirar aqui a mesa para ver uh, a, a, a minha folder pode ter uma cor e as minhas child tracks com o shift seleciono vão ter outra cor okay? como podem ver as cores por default que vêm são uh, bastante, bastante fortes não é? mas isso é fácil de mudar a track que está selecionada vai manter uma cor diferente e se vierem aqui podem fazer dim All Assigned Custom Colors ou Dim Custom Colors on Selected Tracks. O Dim vai atenuar a quantidade de cor que essa track vai ter. Se eu tiver uma cor que seja bastante forte, por, por defeito, vai, vai ficar muito, muito forte no monitor. Eu posso fazer a todas, se eu fizer, selecionar qualquer uma, fizer Ctrl-A, vai selecionar todas as tracks que tenho na sessão e eu posso aplicar uma um, uma paleta de cores para essa para, para todas essas tracks basta que venha aqui ao lado botão direito em cima de qualquer track track color e vamos fazer set tracks to random colors ok automaticamente uh, criar uma cor diferente para todas se fizerem controlar podem fazer uh, escolher uh, uma paleta diferente e podem fazer outra, de novo uh, track color e tu, random colors ele vai aplicar as cores a todas as tracks consoante a paleta que aqui estiver já sabem, podem fazer dim a todas as cores até ficarem com uh, a temperatura uh, que vos agrade mais e podem fazer recolor project ou seja, aquele passo que eu dei de escolher todas as tracks botão direito, track color podem fazê-lo aqui ok? se eu escolher um, um cool faço recolor, automaticamente vai fazer recolor todas as tracks que estiverem selecionadas no, no menu seguinte trabalha a parte dos envelopes que foi uma das coisas que foi alterada no, no Reaper temos aqui na, na secção de cima os envelopes, já vamos ver, e temos aqui o transporte, o transporte é esta barrazinha que vai-vos apreciar o play, stop uh, os BPMs, etc posso, posso manter isto com uh, 100 uh, 150 e 200 okay? temos ali o playback uh, que antes era um fader ele agora dá uma opção de ter em fader ou em, em knob para não ocupar tanto espaço podemos ter uh, centrado um, o transporte e várias outras opções que podem ter ativas. Dentro dos envelopes por exemplo temos aqui uh, vamos criar carregar V para termos o volume vai-nos aparecer aqui e neste momento um, como eu já fiz algumas alterações já vos aparece um fader mas por default vinha sempre um, um knob para poderem mexer se um, se eu fizer alteração aqui auto ele vai fazer resize consoante o, o tamanho da track. Mas aqui posso fazer alteração em valores daquilo que eu achar melhor para a minha sessão. Posso querer ter no perto do tamanho da daquele fader ou não. Fader size 100, posso alterar em knob, que era o que vinha de antes. Podem sempre deixar como a, a posição default. Isto vai depender, por exemplo, posso ter os, os knobs todos... Que é para ser mais fácil, a minha track vai ser um fader e os, uh, e os envelopes podem ser o um knob faz sentido, ou então posso ter um knob mais pequeno ou maior ok depois temos aqui match track folder intend ok um, seguindo em frente voltamos, já, já temos a uh, as funções todas de, de, deste novo Team Adjuster que pode ser acedido em Opções Teams ou Team Adjuster ou em Actions, se escreverem Team podem ter este novo, o script está nas ações e o antigo script era, era este onde faziam e ainda podem fazer alteração a cores de todo o, o Reaper ou seja, a única forma que tínhamos de antes de fazer alteração de cores e um bocado mais extensa e, e que se torna mais simples com esta janela é, era este aqui por exemplo se eu fizer aqui escrever transport vai-me aparecer podem criar um filtro para, para as vossas escolhas e podem escolher uma cor que, que queiram para para alterar Uh, várias configurações dentro do Reaper não é? vamos seguir em frente porque as funções que existem no Reaper são várias e uma das que, que está um pouco escondida é uh, qualquer instrumento virtual VST3 que permita uh, informar a Dó uh, as notas, o nome das notas isso vai aparecer no, no vosso MIDI Editor por exemplo, nesta track vou escolher uma traca aqui ao Calhas e vou fazer aqui o, um sampler que é o TX é gratuito abrem o sampler e automaticamente podem criar um, podem criar várias zonas, grupos podem, podem fazer o, o vosso custom sampler aqui por exemplo, se eu for aqui à Sound Library e fizer aqui umas tarolas eu posso automaticamente deixar as tarolas em qualquer uma das, das, das notas. E quando vou, imaginem que fiz um, um banco enorme de, de, de samples que quero ter no meu teclado para disparar, eu quando venho aqui ao MIDI Editor, dou dois cliques e automaticamente vão aparecer os nomes das notas. Porque este instrumento virtual permite informar à Dó qual é que é uh, o nome de, que ele tem inserido para cada uma dessas notas. É uma coisa que não acontecia, acontece talvez no, no, noutras DOS, mas no Reaper não acontecia e neste momento já é possível. Temos aqui um plugin que foi ligeiramente alterado e das alterações que foram feitas é o Reafir. Reafir. E neste momento o Reafir é uma ferramenta muito poderosa para quem não conhece uh, permite... Uh, limpar, por exemplo, limpar ruídos de uma forma bastante precisa é um plugin que consome alguns samples pouco CPU, mas alguns samples devido ao também da janela que vai usar, se passarem para 128, tem menos resolução no, no, no, no, no processamento que vai fazer, mas consome menos samples da, da DAW hum, o que foi alterado hum, e havemos de falar deste plugin mais tarde foi alterado é que dentro da janela conseguem ter um botão direito e conseguem alterar a forma de processo que vocês que, querem querem fazer ok esta é a alteração que foi feita ao reafir temos uma nova função também que pode ser muito útil para quem usa instrumentos MIDI uh, ou outboard ou instrumentos externos MIDI que é na, na forma como na track no, no, na zona de endereçamento temos aqui em baixo o um novo playback time offset podem fazer offsets negativos offsets positivos em milissegundos e em samples isto pode dar muito jeito uh, para instrumentos MIDI externos que não estejam em sync com a sessão ok? Uh, dentro do MIDI ainda e como, como vários quem já usa o re há algum tempo vai saber uh, que, que esta função não existia. E, e vamos aqui ver uma coisa. É, de se eu escrever umas notas, a forma como o Reaper fazia de isto de antes, era vocês escreviam as notas e automaticamente aprecia-vos uma barrazinha aqui em cima. Ok? Uh, neste momento, e como podem ver, eu vou mudar isto para 8, para ser mais fácil para todos. Se eu fizer a nota e estender a nota, existe uma opção para vos mostrar o MIDI Note Length ou seja, para mostrar o tamanho dentro de, de, de, de, de, de, de vossa, do vosso editor fazem várias notas e vai-vos aparecer essa opção está um bocadinho escondida mas podem pô-la aqui em cima num, num Custom Toolbar e se vierem a View Options dentro da CC Velocity Lane Show Note Length in Velocity Lane por default vem só os pontinhos ou seja, conseguem uh, alterar a velocidade e mudar-vos a cor, já é automático no Reaper, mas não vos aparece um, o tamanho desse, dessa nota. Se vierem com o botão direito em cima de, desta, desta barrazinha, vamos aqui uh, às opções do, do CC Velocity Lane e conseguem Show Note Length. Automaticamente já vos vai aparecer e torna mais fácil a própria edição das notas dentro do editor de MIDI. Ok? vamos a mais uma função que eu achei fantástica que é temos um sample e normalmente podemos ter alguma sessão que queremos uh, alterar uh, o BPM a meio do caminho não é? por exemplo se eu fizer CTRL D eu vou duplicar este, este sample e aqui a meio por exemplo eu vou criar aqui com o botão direito vamos fazer insert tempo time signature ok a minha sessão estava a 120, mas neste momento eu vou passar a minha sessão para 140. Automaticamente, e se repararem... Uh, o, o, os itens foram importados para fazer match no tempo mas este se foi carregado antes e foi feito match um, a 120 quando eu passar para os 140 ele automaticamente muda o rate não acontecia isto no, no Reaper é uma função muito muito útil ok? seguindo em frente vamos ter um, na, na, na zona do render quando fazem render, temos uma nova secção. Este menu é um menu que vamos falar num vídeo à parte, porque é, é bastante extenso e as opções que, se, que, que o Reaper nos permite de fazer bounces é uma das, das uh, grandes ferramentas do Reaper. Mais uma função que é Selected Regions, ok? Um... Vamos, vamos falar disto mais tarde, esta, esta função aqui que é Selected Regions mas, mas para explicar só muito por alto se eu fizer Shift R eu vou criar uma região aqui se eu fizer Shift R eu vou criar uma região aqui, automaticamente se eu fizer Master Mix, ou seja vai fazer Bounce da minha Master Mix mas se eu escolher Regions eu posso fazer o Region Manager e automaticamente aquelas regiões que foram criadas aparecem aqui e eu posso fazer Bounce apenas das regiões quando têm Render Matrix, podem vir aqui e dentro de Render Matrix podem escolher Master Mix, All Tracks, Master Mix mais All Tracks, apenas uh, Tracks selecionadas. pronto As opções que existem de render do Reaper são extensas, mas esta nova opção existe, que é Selected Regions. Okay? Por hoje ficamos a saber muito mais sobre o, a nova versão do Reaper. no vídeo ficou um bocadinho maior do que deveria, mas quero agradecer a todos um, mais uma vez pela, pela vossa, pelo vosso companheirismo aqui no YouTube um, e façam like deem subscribe um, e voltem sempre pessoal partilhem com os vossos amigos e se acharem que é fixe deixem mesmo aquele like ok?